Opa, tudo bem? Eu sou Júlio César da Comtele Rastreadores e hoje eu vou te passar algumas dicas de como não esquecer de levar os seus veículos para oficina. É, lembrando que eu tô falando de manutenção preventiva. A corretiva, o veículo deu problema e você vai ser obrigado a levar na oficina, mas a preventiva precisa de um agendamento. Se for por data, sem problema, você vai usar a tua agenda Essa agenda vai te lembrar na data que você precisa levar o carro para a oficina Se for por quilômetro, aí é que entra a minha dica Então, a primeira é assim Eu vou disponibilizar uma planilha, um modelo de planilha de controle de abastecimento tá? Ela está no meu blog e Você pode entrar lá e baixar gratuitamente, pode editar, colocar o seu logo, fazer o que você quiser com ela é... Quando você cadastra um abastecimento, você vai ser obrigado a colocar o odômetro do veículo e nela você vai ter a relação de cada veículo com cada quilometragem que está a cada veículo. Então você vai olhar lá e vai ver se está na hora de levar aquele veículo para a oficina. Você faz isso periodicamente, ou mensal ou semanal. E aí dessa forma você não vai esquecer, precisa ter uma disciplina para isso, né? Mas vai ficar uma forma bem organizada e aí você ainda vai controlar o abastecimento do seu veículo. Dá para tomar algumas ações aí de redução de combustível, tá bom? Então essa é uma forma, muito melhor do que você ter que ir em cada um dos veículos, olhar no odômetro e anotar né, no caderninho lá qual, qual o KM de cada veículo. Ou ficar pior ainda, depender da informação de um colaborador, de um motorista, dele lembrar quando o veículo chegar lá em 20 mil km, um exemplo. Fica a primeira dica. Agora, a segunda dica, se você quiser resolver de uma forma simples, barata e muito eficaz e muito fácil no dia a dia, você pode usar o nosso sistema. Como é que vai funcionar? Nosso sistema, eu vou colocar a tela aqui, ele tem o um cadastro de KM atingido. O que é isso? Toda vez que o veículo chegar a uma determinada quilometragem, ele vai registrar no relatório de eventos que tem no sistema e ele vai te mandar um e-mail automaticamente. Então você pode usar para ser avisado quando o seu veículo for para revisão ou numa necessidade de troca de óleo. Chegou com 100 mil, eu quero vender o veículo, eu quero que o sistema me lembre. Então você pode usar ah, inúmeras finalidades né? e é bem simples de configurar e é uma solução muito barata, além de ser precisa. Então fica a dica, se você quiser conhecer mais como funciona o nosso sistema, você acessa ContelRastreador.com.br, lá tem todas as informações. Você pode fazer o um orçamento online. E se você já é cliente da Contel e está vendo esse vídeo, você pode usar esse recurso sem nenhum custo adicional. Ok? Fica a dica de hoje aí. Um forte abraço para vocês. Até mais.